O, nosso, uma porta, o pessoal que tiver interesse nessas varas iônicas a descrição está embaixo do vídeo essa é as vara nova, novas modelos novos então já estamos já com algumas prontas aí o pessoal que tiver interesse entra em contato e a descrição está embaixo aí do vídeo ela é umas câmeras ela já é umas varas modificada material todo em todo em latão que é metal né não tem nada de aço nelas e é uma vara especial aí o pessoal que se interessar por, por ela então o contato está embaixo do vídeo e vamos ao vídeo Boa tarde, amigo, sou Maurício Mococa. Hoje nós vamos fazer um vidinho aqui Nós vamos fazer esse vídeo aí Mostrando como é que é o comando Um comando diferente desse que nós temos ensinado aí Aí tá o meu amigo Edson vamos aí, caramba. Agora nós passamos aqui para a traseira aqui está as variônicas, o Edson que vai gravar esse é um é um modelo das variônicas que é as amarelinhas, pessoal que tiver interesse nesse material A inscrição está embaixo do vídeo. E essas outras aqui é a, é a de, é de cobre. Toda de cobre. É um modelo mais simples, mas muito eficaz também. Olha aí o Instagram está tá mostrando elas aí. Hoje nós vamos fazer um vídeo com elas também. Nós vamos fazer um teste com elas também. E mostrar que, que elas também são capazes. Agora eu vou fazer um comando para as varionicas. É, varione me dá a direção de um veio de água um dois, três ela já pendeu tudo para o lado direito meu, então eu dou meia volta aqui no corpo e então nós vamos seguir reto nós vamos seguir para onde está esse veio já virou um pouquinho para cá ela cruzou olhar então aqui nós aqui nós estamos em cima do da cabeça de um veio de água e ela está cruzada nós vamos fazer Vamos fazer um comando agora, esse comando é diferente dos outros, porque os outros voltavam lá atrás, davam os passos e ela cruzava, nós davamos um comando diferente. Esse comando agora ele é diferente. Esse aqui é parado, esse comando. Ela está cruzada em cima, ela cruzou em cima, então nós vamos começar a perguntar para ela. Varioonde, se esse veio de água tiver com 20 metros de fundura, você descruza. Quer dizer, ela não descruzou, pode chegar perto de mim para sair essa voz bem alta. Pode concentrar nas varas só de mim não. Mais perto. Isso. Então, com 20 metros ela não descruzou. Variônica. Se tiver com 19 metros, você descruza. Você fala com passado, Dá um tempinho para.. Variônica. Se tiver com 18 metros, você descruza. Não descruzou. Variônica. Se tiver com 17 metros, você descruza. Não descruzou. VARIÔNICA tá com 16 metros? Você descruza. Não descruzou. VARIÔNICA tá com 15 metros? Você descruza. Não descruzou. VARIÔNICA tá com. Eu falei, quanto 15? Tá com 14 metros? Você descruza. Se não tiver, você não descruza. VARIÔNICA tá com 13 metros? Você descruza. Não tá, Varionica. Tá com 12 metros de fundura. Você descruza. Ela vai descruzando. Descruzou. Tá com 12 metros de fundura. Varionica, se tiver com 12 metros de fundura, você cruza. Se não tiver, você não cruza. Ó, elas cruzaram sozinho de novo. Porque tá com 12 metros. Então esse comando você fica parado em cima de onde ela cruzou. Por exemplo, ela está cruzada aqui no veio. Então você dá o comando. Variônica, tá com 14 metros de fundura, você descruza. Está com 13 metros, você descruza. Está com 12 metros, você descruza. Aí ah, você pode perceber que elas abriram. Por quê? Porque está com 12 metros. Então, é, é, esse é um teste simples. Só que ele é simples para um lado mas com alguns problemas para o outro se a pessoa não tiver treinado e não tiver carastasia certa não dá certo o outro seria mais fácil para quem tem tá com a energia mais baixa porque o outro é o seguinte eu fico aqui atrás e dou o um comando Tá com 12 metros de fundura você cruza se não tiver você não cruza então um, dois, três ela cruzou porque tá com 12 metros esse é o outro simples que nós fazíamos antes, eu ensinava. Agora, se você está treinado, está tá com a energia alta, você faz esse comando. Você fica aqui em cima e faz o comando. Variônica está com 13 metros, você descruza. Ela não descruzou. Variônica está com 12 metros, você descruza. Olha, você vê que ela vai abrindo sozinha. Não precisa você mexer a mão, não você fazer nada que as árvores. Agora, nós vamos fazer a mesma demonstração com as outras varas. Um, dois. Um, seis e cinco. Agora, nós vamos fazer a demonstração com elas. Essas varas aqui, elas são de cobre. Não, elas são de cobre o fundo aqui tem a câmera o tampão você tampar das duas câmeras e é toda confeccionada em cobre não há outro material nela somente cobre então ela não tem outro material ela é toda confeccionada em cobre agora nós vamos fazer a, o mesmo que nós fizemos com a outra amarela com o latão que é o metal amarelo Variante, me dá a direção de um veio de água. Então, um, dois, três. O que aconteceu? Ela me jogou lá na direção que eu estava lá com a outra. Então, aqui eu vou caminhar na direção que ela me fitou. E nós vamos para aquele lado. em cima. Aqui ó, bem na onde eu risquei, aqui é o veio. Então nós vamos fazer o mesmo processo. É varione tá com 20 metros de fundura, está com 20 metros de fundura, você descruza. Então, tá, Variônica, é está com 19 metros de fundura, você descruza. varione tá com 17 metros de fundura, você descruza. Variônica, está com 16 metros de fundura, você descruza. Variônica, está com 14 metros de fundura, você descruza. Variônica, está com 13 metros de fundura, você descruza. Variônica, está com 12 metros de fundura, você descruza. Ó, vocês podem ver ó, ó, que ela se abriu. Então é Simples ela abriu porque porque tá com 12 metros é o mesmo que nós fizemos com a outra é o mesmo resultado com essa agora nós vamos cortar aqui e dar os três passos varionic se aquele veio lá tiver com 12 metros de fundura, você cruza se tiver com mais você não cruza um dois três razões cruzou porque está com 12 metros Agora eu vou fazer o outro teste para vocês de uma coisa. Variona, se esse veio tiver com 13 metros de fundura, você cruza. Se não tiver, você não cruza. Ó, um, dois, três. O que é que aconteceu? As varas não cruzou, porque tá com 12, não tá com 13. E se eu fizer com 11, vai dar a mesma coisa. Ela não vai cruzar, porque não tá com 11 e nem com 13, tá com 12. Então é muito fácil de operar ela, agora nós vamos pedir o pessoal aí para não esquecer do like aí no canal para o YouTube poder notificar esse vídeo para mais gente, e o pessoal que vê o vídeo aí que não é inscrito se inscrever no canal, hoje vai ser uns vídeos mais curto, e o pessoal que tiver interesse.